O primeiro exercício é o seguinte, muito fácil de se fazer, tá bom? Mãozinha aqui, ó, na têmpora, têmpora, essa região aqui lateral, próximo à sua orelha. Você vai ficar com a mãozinha aqui, projetar o peito à frente e vai caminhar, caminhar. Isso, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, isso, seis, sete, contrai o abdômen, oito. 9, 10. Agora você vai elevar o seu joelho, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5. Mantém! 6, 7, 8, 9, 10. Caminha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para iniciante tá super fácil, não tá? Só que aí você fala assim pra mim, professor, isso daí é um tipo de letra, eu vou fazer isso aí. Não, não vai fazer muito tempo não. Sabe por que eu sei que você não vai fazer muito tempo? Porque aí vem a dificuldade. A dificuldade, qual é a dificuldade? Você vai colocar um cronômetro. Coloca um cronômetro e aí você põe aquele som ou alguma coisa, vai colocar a mãozinha ou a sua novela predileta, a sua série, e você vai fazer esse movimento que eu acabei de explicar, e depois um movimento acima, pelo máximo de tempo que você conseguir. Alguns alunos meus já chegaram a ficar 10 minutos fazendo esse movimento e saíram inteiramente molhados da aula. Ficaram realmente molhados, abdômen inferior, latendo assim, batendo, porque realmente dá resultado. Então, como eu falei, eu trago exercícios fáceis, que vocês podem fazer em casa de baixo impacto e que dá resultado. O outro exercício agora para pegar a linha da cintura é o seguinte. Esse exercício você vai fazer, presta atenção, braço esquerdo para o lado dessa forma. E você vai abrir a sua perna esquerda assim. Vai voltar a posição, vai virar para o lado oposto direito. Esquerdo, estou fazendo devagar, direito, mais rápido, esquerdo, direito, gira esse esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, e aí vamos na contagem, você coloca um cronômetro, como eu falei, e você vai fazer esse movimento, o máximo de tempo que você conseguir fazendo esse e o outro movimento, só com esse pouquinho já deu para ficar um pouco mais ofegante, gostou demais dessa essa dica? Não tem como, né? é só dica boa, uma atrás da outra, voltando aquela série de dicas que vocês tanto me pedem. Não se esqueça, se inscreva no canal, eu vou tentar colocar o máximo de conteúdo que eu puder por dia aqui no canal, porque é muita informação para passar e informação se deve reter, se deve compartilhar. Então eu compartilho com vocês o máximo de aprendizado que eu venho, que eu venho adquirindo ao longo do tempo que eu trabalho com o próprio corpo. Muito obrigado, até nosso próximo encontro!